Oi, Transição Cidade Campo, a Ocupação do Espaço e a Evolução do Preço das Terras. Ciência Terra Nova, os Sentidos da Ciência. Dando sequência aos nossos vídeos, vamos entender agora, vamos chegar nos preços, para a gente saber da evolução. É uma lógica de mercado, é uma questão de mercado, não de luta de classes. É uma questão de mercado. E o mercado diz, quanto mais um bem, produto ou serviço é escasso, maior o seu preço. A terra vem sendo fracionada, a população vem crescendo, mais gente querendo ocupar o mesmo espaço, logo a terra vai ficando um bem cada vez mais escasso e o preço vai subindo. Vamos olhar isso de perto. A gente viu no vídeo anterior Itajubá, Santa Rita e é, Pouso Alegre, Piranguinho no meio disso tudo e a possibilidade e efetivamente o crescimento que Piranguinho vem tendo, ao longo desse tempo, por estar na, na rodovia um relevo mais aplainado, entre municípios que vem crescendo bastante, preços ainda relativamente é, mais em conta, mais tranquilos, mas um, uma realidade que vem mudando e mudando muito rapidamente. Se a gente olhar por aqui, vamos entender o que é alqueire, o preço de terra, como é que era, como é que não era. Primeira coisa que a gente precisa entender, Quanto mais próximo da cidade, mais caro é o terreno. Quanto mais próximo de uma rodovia importante, mais caro vai ser o terreno. Por quê? Porque tem facilidade de acesso. Um relevo aplainado e facilidade de acesso, né, fica mais fácil produzir, transportar, fica mais fácil o deslocamento, né, as idas e vindas, o comércio. Então, uma rodovia você vai ter terrenos próximos à rodovia mais caros do que um pouco mais para o interior. A gente já viu em outros vídeos, olha só, essa região que está aqui, por ter pouco desenvolvimento em, em, em, urbano, né? Porque, por ter pouca gente morando por aqui, por não ter vias de acesso facilitado, o preço do terreno aqui, ele é menor do que o preço do terreno aqui nessa região, por exemplo, que já tem um aeroporto sendo construído aqui. Então, é, essas coisas são mercado. As pessoas vão preferir morar nessa região aqui do que morar nessa outra região. Logo, aonde as pessoas têm maior demanda, o solo vai ficar cada vez mais caro. Onde tem menor demanda, Fica mais em conta. Vamos falar de preço, para a gente entender isso. Vamos mudar a tela. Vamos passar aqui para conhecer o preço da terra. Vamos entender o que é um alqueire. Alqueire é uma medida mais antiga, que vem sendo substituída aí pelas medidas universais de, de metro, hectare. Né? Hectare é 10 mil metros quadrados. Um alqueire, ele vale, ele tem 2.42 hectares. Cada hectare, 10 mil metros quadrados, logo, um alqueire igual a 2.42 hectares, igual a 24 mil metros quadrados. Legal? Um alqueire, aqui na região, ele vai ali de 30 a 40 mil até 70 80 mil. Coloquei entre 40 e 70 mil. O que é que vai custar 40 mil? É aquele alqueire mais afastado, onde ainda se trabalha preços em cima de alqueire, que é a medida antiga. Então, é região de, de pastagem, é região de mata, é região de, de produção de, de café ou de cana, ou o que for. Então, ainda é uma região basicamente rural. Por que de 40 a 70 mil? Vai da declividade e da posicionamento, do, do posicionamento do terreno. Então, um terreno soalheiro, que está com a face voltada para o norte, ele é um pouco mais caro do que o terreno de umbria que é o terreno voltado para o sul, que é mais frio. Né? A gente vai ver isso em outro vídeo. Mas, então, os terrenos mais voltados para o sul, que tem menor insolação, eles são um pouco mais baratos em conta do que o voltado para o norte, que tem mais insolação. Terrenos mais declivosos, né? eles vão sair mais caro do que terrenos mais aplainados ou planos. Terrenos com água, eles têm um valor muito, menor, muito maior do que um terreno sem água. Então, no geral, 30, 40 mil alqueire é possível comprar aqui na região, em lugar mais afastado, em cima dessas condições, vai indo até 70, 80 mil, dependendo da condição do solo, da declividade, do posicionamento do solo. ok? Perto da cidade ou da rodovia, as coisas mudam um pouco de figura. A divisão da terra em sítios e chácaras Com a pressão que vem de Itajubá, por mais moradia, né, e vai esparramando isso, para regiões um pouco mais aplainadas, Itajubá já está contida, não tem muito espaço de crescimento, logo a cidade vai crescendo em outra direção e vai seguindo o fluxo da, da rodovia para facilitar o transporte. Então, nessas regiões, a divisão da terra tem se dado em termos de sítios e chácaras. O que são sítios e chácaras? Um terreno maior, de um alqueire, por exemplo, ele é fracionado em chácaras. Chácaras a gente considera aí, é, terrenos de mil, dois mil metros, às vezes um pouco mais, até seis mil metros. E sítios, terrenos um pouco maiores, talvez aí de um ou dois hectares. Então, o terreno maior vai sendo fracionado em terrenos cada vez menores. Em regiões mais distantes, né, as grandes faixas de terra vão sendo vendidas e fracionadas de uma maneira mais é, vagarosa, mais próximo de rodovia ou de cidades. Esses terrenos que já estão menores, eles vão sendo fracionados em terrenos ainda menores até chegar nas bordas da cidade, onde os lotes e novos empreendimentos imobiliários vão ter ali muitas vezes um mínimo de 200 metros quadrados. Então a gente sai de uma situação de 24.200 metros quadrados até chegar na cidade, os bairros novos, com terrenos de 200 metros quadrados. Na parte intermediária, chácaras e, e sítios. Olha só, um lote de mil metros quadrados pode chegar a valer de 40 mil a 120 mil reais. Deixa eu mostrar de uma outra maneira aqui para vocês essa mesma situação. Fiz um desenho aqui para dar ideia do que é um alqueire. Um alqueire a gente pode medir 20, 100, 113 metros de comprimento de um dos lados por 50, 100, 214 metros de outro lado. Multiplica aí 214 por 113, você vai chegar pertinho dos 24.200 metros quadrados. Então esse espaço todo ele é vendido na região de 40 a 70 mil reais. Próximo da cidade ou próximo da, das rodovias, você já não vai achar mais Alqueire. Você vai achar é, talvez a hectare ainda consiga, ou então vai achar a chácara. Qual é a lógica do mercado? Qual é a lógica do pequeno produtor que está ali e com terreno cada vez menor onde ele já não consegue produzir como os pais e os avós conseguiam produzir? A saída dele é fracionar o solo para poder fazer empreendimentos imobiliários, né, se está um pouco mais distante, sítios e chácaras. Se está dentro da cidade ou no entorno da cidade, aí vira um loteamento urbano com lotes de 200 metros quadrados. Olha só como é que pode ser uma divisão hipotética. Então, digamos que o proprietário ali, de 24.200 metros ele, ele queira fazer sítios e chácaras, ele tem a opção de fazer uma rua, e aqui é só teoria, né? Então, vamos colocar aqui um acesso com 14 metros de largura, ninguém faz isso, é muito menos, mas com 14 metros de, de largura e uma parte ali do terreno, vamos dizer, de 13 metros de largura por 114 metros de comprimento, ele resolve, porque é, é, é, um, é um cara que tem umas ideias um pouco mais, é, talvez, avançadas em termos... É, ecológicos, e ele quer deixar a mata. Tudo bem? Então, ele deixou ali uma tira de mata, porque dos 24 mil, ele quer aproveitar só 20 mil metros quadrados. E para isso ele faz 20 lotes dentro desses é, 24 mil metros quadrados. Lotes de 20 por 50. Pô, lote de 20 por 50 é um, um belo de um lote. Né? Perto de cidade já é muito maior do que, o cinco vezes maior do que um lote é, de área mínima de 200 metros quadrados na cidade. Ok? Então, é um bom lote. Cada lote desse aqui, ele é vendido por volta de 40 mil até 120 mil, dependendo do lugar. Fio, aí faz as contas. É uma questão de mercado. Vamos voltar para o nosso PowerPoint a gente ver como é que fica isso. Olha lá, um lote de mil metros quadrados sai entre 40 e 120 mil reais. 20 lotes vão gerar, para aquele pequeno produtor, de 800 mil a 2 milhões e 400 mil. Olha a diferença e compara com isso. Um alqueire um pouquinho mais distante da cidade ou da rodovia, entre 40 e 70 mil reais um pouco mais próximo da cidade, um único lote de mil metros quadrados é o preço de um alqueire inteiro. O pequeno produtor não vai pensar duas vezes. E ele não é malvado. Percebe? As pessoas precisam morar. Existe a pressão. Ele tem o terreno. Ele vai fracionar. E vai fracionar muitas vezes... Ao arrepio da lei. Isso é conversa para um outro vídeo. Deu para ter uma ideia da história? Se você quer investir, o momento é esse aqui. Vamos voltar rapidamente, porque o nosso tempo já está acabando. Foi o que aconteceu aqui na região onde eu estou agora. Vários empreendimentos acontecendo aqui no lugar. E vai crescer mais. E não tem como barrar isso. Porque as pessoas precisam morar e a pressão imobiliária vai continuar. Dá para fazer de uma maneira é, menos predatória? Dá. A gente fez aqui em casa. Os vídeos todos que eu tenho feito até agora têm apontado nessa direção. Como é que a gente ocupa o espaço de uma maneira é, menos degradante. De uma maneira mais positiva. A gente aqui tem um impacto muito mais positivo do que negativo no ambiente. A mesma coisa a gente quer fazer em outros lugares. Quer ver morar na região? Quer investir? Né? Quer trocar uma ideia? Me procura. Vamos conversar. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.